Gritando garoto, sincronizadas. Será que vai rolar? Sincronizadas. Eu acho que não sei se Será vai. Que a gente vai conseguir sincronizar. Daqui a pouco a gente descobre agora que na verdade a culpa <risos> não era. Não era. É... Não era na internet. Não era. Eu acho que é um problema as, nosso as mesmo. A gente tem que resolver. Mas hoje é um programa muito especial, pois estamos reunidas. Uh! Então vamos começar a fazer a nossa, a nossa chamada. Já tem o, o, o grito? Ai, eu e achei... o Acho que pode fazer uma Zoom coisa especial. Literalmente juntas somos as. É. É. É uma coisa <risos> especial, oh, Quem somos nós? Briana Nasque. Capiz. Isabel Brandão. E juntas, literalmente juntas, e estamos reunidas pela primeira vez. Somos as garotas. garotas! Nossa, nossa, nossa. Que eu fiquei impressionada. Dessa nada. vez eu não senti vergonha. Não, eu não, não senti vergonha. vergonha. Eu não sei o que você fala. Ela já falou até com o convidado: falou, eu sei que esse momento dá vergonha. Eu fiquei assim: dá vergonha? É. Por que, que dá vergonha, Cookie? É. Tem, que tem que dá orgulho. Gente. Não, tem que dá dar orgulho. orgulho. Garotas, ah, é orgulho. Você tem vergonha dos garotas? Talvez de uma ou outra. Uma ou de cabelo rosa, talvez. Hum, eu sei. Ela é se ama, tá? Né? Pode parar de graça. <risos> <risos> Menina, Ela tem amor próprio, não binária. Mas hoje o nosso episódio ah. é sobre a nossa expectativa versus realidade de ter se encontrado pela primeira Sim, vez. Sim, gente. Sabe? Primeira vez que a gente se encontra em um encontro garoto trans fisicamente. <risos> e a gente vai estar falando Bonita. sobre isso. Este episódio. Antes de começar definitivamente esse episódio, não deixem de conferir a gente nas nossas redes sociais. Ah, por favor, Somos né? arroba garotrans em todo lugar, especialmente lá no Instagram, onde tem hum. stories e lá no Twitter, onde temos uma comunidade no Twitter. Vá lá. E somos individualmente arroba briananaski, arroba apenascup e isabelbrandão. Meu não, vai ser ligado. Não, eles já estão acostumados, <risos> vamos ser sincera, que eles já estão acostumados com os gritos não binários aqui pela casa. Mas eu quero que a gente comece a falar sobre qual é a nossa primeira impressão sobre Isabel Brandão. Eita! Eita. Já começa comigo. Já começa com Isabel Brandão. Gente, oh, lembrando você que você, Brianna, tá você, mais você é a primeira vez que foi lá na Suíça. Foi na tá? Suíça, vamos é lá. muito é chique, chique. é verdade. A Minha primeira vez, já contextualizando até um, um pouco isso, né? A minha primeira vez vem a Isa foi agora. A minha primeira vez vendo a Briana foi em 2019. Isso. Só foi nossa. rapidinho, tá então Foi, foi, foi não só na parada. Foi vendo a Briana, não foi vendo os filmes É que eu tava indo dela. pra Los Angeles, gente. Ai, Ai, não deu pra gente não. se ver tanto. Que difícil. Que é, é difícil. eu tava numa viagem pra Los Angeles uh. e a gente só se viu na parada. Mas isso é muito legal, aquele dia da parada. Foi, nossa, foi, foi tudo, gente. Foi emocionante. Olha, é gente. Pela Isabel Brandão, e ela... Pensa, depois daquela parada, veio a pandemia, cup Foi. É. E acabou com tudo. Foi a última tipo... parada presencial em São Paulo. É isso que dá duas não binárias se reproduzindo. Dá o que é. Gente, <risos> ela acabou de lançar uma fake news aqui conosco, né? Acab repreendido. Foi, foi nossa culpa. Foi nossa culpa, foi nossa, a culpa. nossa, foi culpa. nossa reunião. Foi Entramos na parada, acabou tudo. Acabou, entendeu? Acabou. Completamente. Só observa, só observa. Olha, isso aqui é uma coisa que eu esperava completamente. Toda a acidez da Isabel Brandão, eu achei que ela iria ter pessoalmente. Uh, e você <risos> sente que tem? Tem, tem sim! Tem, gente. Eu eu, coisa. Passei, eu passei uma semana lá morando com ela, basicamente. E é sempre assim, sabe? Sempre tem uma coisinha assim… Uf, sempre tem uma pontadinha. Uma, sacada, né? Assim, não, não uma, uma, uma patadinha, mais, né? <risos> uma coisinha mais gostosa. patada de amor. Você sente o amor? É uma patada, sim. Você assim. não sente o amor quando, quando acontece assim, Ela né? pesa também, eu né? Amor, amizade. Você pesa a amizade. Ai, você não sente amor? Você não sente? Olha, eu Vai Deus dar um murro no seu ó. peito, vai sair na sua garganta, vai virar um gombo esse, esse silicone. Você tá Ai, entendendo? <risos> você para de agredir nossa não binária. <risos> que horror! Não, tá vendo, gente? Eu tenho que defender essa oprimida dessa binária opressora. É só assim que ela para, com ameaça física. Porque o resto ela não liga, entendeu? É. Ela joga na nossa cara. Que Ai, tá aí. tem um fator também, que é sobre alturas, né. Ah, no caso, ah. eu tinha impressão… Eu sabia que a Briana ia ser mais alta de todas nós, sem sombra hum, de dúvidas, né. Bonequinha da minha Uma noite. amazona. Mas <risos> eu achava que eu ia ser um pouquinho maior do que a Isa. Ah, você achava? Por que você achava eu isso? Não sei, eu tinha a impressão de que ela ia ser mais ou menos do meu tamanho. Só que nós duas em pé é tipo. Eu sou menorzinha. Ela, é, ela é pituca, gente. Pituquinha, é muito pituca mesmo. Né? Mas você tem cara de compacta, Cup. É. tenho cara de, você compacta, um cara bem de bem. compacta. Você tem cara de compacta. Olha, até no vídeo, olha o meu tamanho do seu lado. Você parece uma criança. Ah, mas eu não do tamanho ah, do, do vídeo. Aqui, vídeo. Olha, você parece uma criança com barba. <risos> pra vocês que não conseguem ver, porque vocês estão escutando no Spotify ou algum outro serviço de streaming. E as. A Briana, ela tá ocupando metade da tela. É. E eu e a Isa é. estamos ocupando Nossa. a outra metade <risos> da tela. Eu tô me sentindo humilhada pelo meu tamanho gigante. Sabe o que que é isso? É o tamanho Não. mega. Que só o McDonald's consegue Ué, ah, de amor. Ah, <risos> ah, McDonald's ah, mantém as vamos. Pode mandar, que a gente gosta. Ah. Mas, é, eu acho que a minha surpresa foi a altura pela Isa, que eu achei ela também alta. Sério? Sim, eu achei, e eu achei a Isa mais bonita pessoalmente. Ah. Nossa, isso é verdade. Ó, porque assim, a Isa ela tem essa Muito vibe mais. na internet de ser a blogueira natureba. É. Eu não uso filtro. Eu Isso não é. uso pouca Eu tenho maquiagem de não usar. Filtro. Exatamente, uma coisa tipo, ah, natural. Tem esse conceito minimalista. Ela tem. Ela... Tudo dela é minimalista, tipo o Instagram dela, gente. Tipo, você entra no canal dela, não tem essas, é, esses desenhos, tipo assim, é só uma cozinha. É tudo assim, eu tava lá na casa dela, é todo assim, parece que é um. Ela é. To... Eu sou toda minimalista. Toda minimalista. Manda um beijo, beijo, beijo, beijo pra Nathalie Neri! Nathalie! Por quê? Porque você comprou o não... tiro dela! <pencem>. Que eu tô agora Eu ainda Eu adorei <risos> nada, viu? <risos> Só que Eu o estilo não, da Isa é bem... é diferente da... da, da Quem da... falou isso, né? hoje que é, assim, coisa é, nossa. É, é diferente. É... é. Assim. A Isa não tem... um essa é coisa da planta tanto. Assim. Não, não tem. Não. Ela não é. tem aquelas é. coisas de gay, né? De... Taco e... É. a, é. a, a, a é. Nathalinelli tá. tem aquela coisa do gay em São Paulo, que Sim. é taco e a plantinha, São né? Que tá que as Todo gay tem um seminude com um taco Sim. e uma planta. É. <risos> em São Paulo é assim. Pra você poder ser gay e estar em São Paulo, você tem que... Garantir essa o carimbo, carimbo, sabe? É eu, sou, eu quero entender porque eu sou tão feia assim. Ou eu sou tão feia assim nas fotos, que eu sou mais bonita pessoalmente, uhum. ou eu sou bonita nas fotos. Incrível pessoalmente. E a gente tá elogiando é? você. É o ah, é Eu acho que online você já é bonita. Ah. Só que sua beleza a gente consegue apreciar de verdade pessoalmente. É. é? porque você não sabe tirar as melhores fotos. Eu editei suas fotos, eu tirei que suas que fotos. Que Quando a gente acha? tá junto, a gente que tira suas fotos de milhões. Eu não sabe se maquiar. Não sabe se maquiar. Gata, aí você tá forçando é um pouco mentira, também. Aí é uma mentira, porque hoje você tá belíssima. É, belíssima. ela fez um olho de milhões, uma sombrinha assim, deixa eu dar um zoom nos olhos dela pra você ver, olha isso olha oh. essa pele oh. olha a pele a da pele, boneca a pele não é nada, porque eu não passei nenhum, I... não passei nada ai, que exatamente pele. amiga, sua pele já tá linda gata, ai, então tá. tá de milhões <risos> tá vendo, só minha chapinha aqui atrás, gente deixa eu guardar minha chapinha que a gente <risos> arrumou o cenário, né, pra gravar o episódio. agora eu só tem uma Reclamação sobre esse set da Brianna. Qual? Ele tá, não tá me deixando loirodonta. Parece que escurece o meu cabelo e eu me sinto oprimida. É mesmo, né? É. Fazer o quê? Meus pêsames? Depois se é. arruma na coleção de cor. Ah. Mas não se preocupa que quem tá ouvindo não está vendo. Sabe que eu, que eu sou loira, Minha alma é loirodonta. Amém, de verdade. Amém. Mas eu achei você bem mais bonita pessoalmente, achei você alta. Olha. Bem menos esperada. Eu não sou tão alta assim. Você sou? tem cara de modelo. Isso! É, modelona. Eu falei, olha, eu falei isso pra ela em um contexto que você não tinha falado. Olha só, tá vendo? Então, ela tipo, assim, ela tem cara de solto. modelo. Porque quando a gente se conheceu, foi na minha viagem pra Zurique. e Lá na Suíça, né? Com licença. É, é, é. E aí, a Isabel Brandão mora em... Em, em Lausanne. Em Lausanne. E perto de Genebra, duas horas de Zurique, inclusive. Pegou um trenzinho não, e foi lá me receber, bem bonequinha, pra gente poder... Ir no primeiro primeiro dia você foi lá me ver você A viu? gente ficou o dia, o primeiro dia inteiro E aí depois não ela foi, foi embora E depois ela veio me buscar ainda pra gente ir pra casa dela Não foi? Viu? Foi. Foi. foi por isso foi que tudo. a gente fala da história de amor de vocês ah. dois Gente, uma viagem enorme. Mas aí ela veio atrás, ah, né? que ela não atrás, resiste. Né? sabe agora eu aí vim atrás só pra humilhar mesmo. ela. E não, ela vem, vem pra vem cá agora. que você sai da, da sombra, você fica é. borrada. É, tem que, que eu... pegar a luz aqui. Vem, vem aqui, pega a luz. do vídeo, nos momentos... É. Que... Olha, ela, ela é burro, <risos> <ó>, tá vendo? <risos> <risos> Já comi... Olha, a Elisabel Brandão <risos> tá sugando as energias não binárias, que horror. Pra contextualizar <risos> é porque o PC da Briana tem esse artifício mágico que o fundo fica borrado. Sim, é muito chique, gente. Eu fico toda borrada. É chique, né? É muito chique. Eu achei que foi muito legal ter essa oh, surpresa, é legal, sabe? Sim. Completamente louca, insana, mas é uma gente boa, eu gosto. Ah, Deve, é tudo de bom, gente. Tudo de bom. Ah, e como foi com a cup? E, Você com a recentemente. Cup? Sim, Ai, senhora. gente, foi uma decepção da vida. Eu achava. Porque assim, eu, ela assim, tem, é famosa no TikTok. E é a primeira, é lindo ou não, é a primeira famosa no TikTok que eu conheci pessoalmente. <risos> e você cria muitas expectativas, você acha que a pessoa vai entregar. Vai não. entregar conteúdo, vai entregar fala, vai entregar militância. E ela não entrega, gente. Parece que a Cup tá na casa de vidro, né? Não é isso. viu? Eu, eu pensei que eu, eu tava indo pra casa da minha mãe. Essa viu? foi sua primeira impressão, ver a Cup? Tá <risos> certo, tá certo. certo. Despejando críticas. Não, mas ó, tô brincando. Então a é Cup, isso. quando eu encontrei ela, ah, ela é exatamente igual na internet. Tipo, nos vídeos dela, tipo, ela... É aquilo, você olha pra ela, você vai... quando você vê ela pessoalmente, tipo, não tem dúvidas, é exatamente a mesma pessoa, exatamente o mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo todo, assim. Eu tipo. também não uso filtros. É, <risos> ela não usa filtro. Palmas! Ai, filtro. Palmas pra sem filtro! Ah, filtros! Ah, sem filtros! Uh! Ah, tem filtros. <risos> Parabéns! Parabéns! <risos> mesmo parabéns Nós mitamos para que pessoa você que nosso ouvinte que está nos ouvindo ah, ainda bem né ouça é. atentamente é. para essa mensagem é. É, você não precisa de filtros porque a vida o grande filtro da vida é o filtro do Bem, que você entendeu mesmo. <risos> Formada na mesma é. escola que a Eu Lina se... Pereira, né, Eu gente? Ela que... é a nossa linda quebrada. Eu pensei que você ia falar que o grande filtro da vidra é você que, em certos momentos, impede a felicidade de entrar. Exatamente. Buch, né? grande, bosta, né, grande, gente? Bosta. Grande, grande bosta, né, gente? Grande bosta. Mas o cortes fazem isso, né? <risos> tipo assim, você é uma Não, mas problemas. ela, ela falou assim. uma coisa que você tá com toda a razão. gente não se filtre. A vida já te filtra. Pra que você vai se filtrar? Milito! Nossa. Milito, milito! Milito! Se eu não ver o Wikipedia com seu nome agora, é transfobia. Uhum. Certeza. Exatamente. Frases. É. Isabel Brandão, underline. Ai, me sim. senti toda elogiada aqui, depois que a Isa me esculachou. <risos> <risos> me senti toda elogiada. Mas e você, é Bri? vou você me conheceu Eu achei bem que antes. seu cabelo é... E teve um upgrade né? É saudável. Também, né? O cabelo dela sempre foi saudável, sempre foi bonito. Mas eu descobri que é saudável porque ela modela o cabelo dela a frio, gente. Ah, e sim. se você quer cabelo colorido e manter saudável, você não pode ficar passando chapinha, escova, sobre... E o, tipo o cabelo isso. dela é muito bonito, é saudável. Desde a primeira vez, ela sempre tava com o cabelo Bonito, belíssima. Eu achei que a Cup ela é muito simpática até ela ficar muito irritada. É, Entendeu? Mas eu já fiquei irritada com você? Mas eu sinto que você é irritada quando fica muito irritada. É um feeling, gente. É um, um feeling. feeling. Dá pra sentir, assim. É um dá pra sentir. Uhum. Ela parece que ela tem um paviozinho bem curtinho é. ali queimando. Ela segura. Ela dá segura. uma vibe, Com certeza, assim. ela segura. É, com certeza. Ela segura, mas às vezes dá pra ver. Às vezes dá pra ver que o descontentamento <risos> dela é, é pleno. Eu acho que ela, eu gosto muito da capa. É, essa é uma coisa verdadeira, né? Entendeu? Então a gente vê todas as rugas, a gente vê todas é. as coisas que ficam à nossa. <risos> Eu, eu costumo dizer que eu sou um livro aberto. Um livro aberto é uma coisa <risos> assim. É, eu, hoje... é, é, bem, é um tambor não privado, né? O quê? É ganhada. É ganhada? Mas, é, olha, isso de, de pavio, eu posso dizer com bastante tranquilidade que quando eu era menor, é. eu era realmente uma pessoa, uma criança com um pavio bem curto Sério? É, eu era muito estressado ali na casa dos meus pais, com meus irmãos, especificamente gente. Só que eu acho que eu cresci Ana. com bastante autocrítica, ah, sabe? Ah, entendi E eu cresci e hoje em dia eu vejo como você isso não faz muito mais sentido sou Buda exatamente não faz muito mais não faz muito sentido permitir com que essas emoções é, tomem conta de mim dessa forma um e eu consigo perigo, administrar né? elas bem melhor é você tem uma autoconsciência muito grande né sobre tanto você mesma sabe seu corpo suas mentes eu gosto disso é, a gente teve uma vibe assim, diferente, sabe? A Sim. gente sempre se deu bem. Desde é a primeira vez que a gente se viu, a gente foi lá no evento que a gente tava em São Paulo e eu fiz a linha de assistente maquiadora de milhões, a gente se divertiu foi. horrores. A famigerada maquiagem do soco no olho. Que foi famigerada, é, maquiagem do soco no olho. Gente, eu lanço tendências. <risos> eu podia fazer um remake daquela make, né? É, já tá perfeita, né? Mas você pode se inspirar pra criar um outro look. Eu, eu concordo, eu não Ai, acho, Isabel Brandão? Eu acho eu, então, acho, eu acho. Aí na próxima, vai fazendo as duas a make. Isso, uh, aí. É isso aí. uma make que se completa aqui, sabe? A gente… <risos> já pensou se assim, na próxima Amiga parada Chico. a gente… <risos> Amiga, já pensou se <risos> na próxima parada a gente vai às três de garotrans? Com roupinha! Ah, uh, com certeza! Ah. Mas precisa de ter o apoio do povo, né, é. tá ouvindo, engajando, porque compartilhando. vai ser caro, vai ser Tem, caro. Tem, gente. Vocês têm que ajudar no engajamento, Inclusive, aí compartilhar Inclusive, falando sobre ajuda, existem algumas novidades que podem entrar aí logo, logo, sobre como vocês Concordo. podem auxiliar Garotrans. Porque hum. esse é um projeto que já, vocês já estão com a gente há um ano. Verdade, um aninho já, gente. Um aninho, e ah. a gente tá trazendo um projetinho de financiamento coletivo. Exatamente, então, por favor, sim. compartilhe seus pensamentos com a gente. Manda DM, comenta no é, post Instagram. A, a gente Instagram. quer saber mesmo, assim, como é que vocês uhum. podem... É, Vem de o que a gente pode fazer vocês pra animar vocês e também auxiliar a gente. A gente não tá pensando em nada caro. Muito pelo contrário, a gente quer fazer sim, uma coisa acessível. Essa. Pra que possa pra existir que não tá Até porque... Assim, a gente às vezes pensa, ah, botar coisa na internet é de graça. Mas não, podcast a gente precisa pagar o serviço de. De host... A, a gente, gente é, a gente investir no próprio programa. Sim, com mas certeza. isso vai vir no futuro e a gente vai poder contar melhor pra vocês. Mas conto o que vocês pensam que é muito importante, por favor. Exatamente. Mas eu tenho uma pergunta, Bri, ainda sobre uh, mim. Uh. Porque uh. você me conheceu em 2019, você me viu pessoalmente em 2019. Depois teve um salto em que você me viu hoje, em 2022. Então são Nossa. três anos. Você vê uma diferença, assim, principalmente na cup de lá? Porque eu consigo. Eu acho que você melhor. <risos> eu é. diminui. Eu sinto que você não. tá menor um pouco. Rápido. Ela tá mais gnominha, eu achei. Ai, meus queridos, eu, eu sou que... realmente uma compacta. Do eu Deus. acho que você tá mais compacta Ai, e meu. mais bonita também. O Tempo está te fazendo bem, não, entendeu? Não Viu? Tá, tá te olho, fazendo bem. Acho. Cada dia que ela tá mais madura, tá mais belíssima. Eu Ó tô... como ela tá, gente. Ela tá assim que acordou, você acredita? <risos> É verdade. Não trocou a roupa o dia <risos> todo, gente. É verdade. Eu acordei e já tava aqui, ó, com essa roupa. O, o dela. Abriendo toda. Ai, ai, meu Deus, o que, que você tava tá dando a roupa? menina, eu comecei demorei. Eu fui ficar pronta era às seis da tarde, praticamente. <risos> uhum. Gata, não dá, não dá. a Ela é muito <risos> eficiente, eu diria. Você... <risos> Lá na Isa também. Teve outro dia que a eu... Isa me perguntou. Ai, ah, você se maquinha todo dia? <risos> Tá vendo? É, mas eu perguntei porque… Enfim. Então. Não, ela é um pouco de maquiofóbica, mas ah, a gente tá… dizendo maquiofóbica? É você. Não! Diz que é feio, quem se maquia é demais me xinga horrores. Gente, o né? que que é isso? Por falar em Briana… Vamos falar da Briana. Vamos é, falar da Briana. da Briana. Eu quero saber da Isa. Porque a Isa conheceu a Briana já faz mais hum, tempo. É verdade, hum. era outra vida Qual aquela lá. Qual foi a impressão que hum. você teve dela? Assim, eu tô pensando o que eu posso falar uh. na mente e o que eu não posso, entendeu? Entendi. E aí você fala uh. e depois você lida com os advogados, tá? Ah. Porque a gente também teve uma história de paixão, entendeu? Uma sei. coisa Você tem sair aqui do meio de mim. Sei, sei. Conheceu um outro lado meu, entendeu? Lá da cafetina, né? Lá da cafetina. Que que é eu é ela tentou aliciar na Suíça. Mas eu vim fugida pro Brasil, gente. Entendeu? Tentei, não aceitei. Tentei. Não aceitei de jeito nenhum. Mas enfim, Brianna Nasky, eu acho que. Eu já esperava que ela fosse alta. Altíssima. Altíssima. É, eu acho que, assim, o que me surpreendeu mais é, é tipo, o, talvez o estilo dela de ser, assim, porque ela é bem, tipo. Joga na cara dos outros mesmo. Que ela é tipo. Que <risos> ah, eu sou não. gostosa. Gostosa, entendeu? É, eu não liga, tipo. E eu, assim, não Nossa. foi nem a minha, a minha impressão. Acho que foi, tipo. Eu percebi que ela chama muito a atenção de todo mundo. Dois então, netos tipo, e muito gostosa, gente. Sai com todo ela, mundo é olha. um evento na rua. É, entendeu? é mesmo. <risos> Sai com ela. E a gente teve até cara perseguindo. Nossa, Ai, foi umas sim. loucuras na Suíça, foi umas loucuras, gente. Loucuras. Mas. Ah, tirando isso, eu acho que foi muito igual, assim. Tipo, você é da mesma pessoa. Eu acho que, tipo, tem algumas coisinhas que eu descobri dela que eu não posso falar em… em, em... É, ah, não, não, não pode. Não, realmente uh. não pode. Hum, mas não entendi. o que fica Finalmente. de impressão pra mim, talvez nem de primeira impressão. Mas eu sempre lembro daquele momento que a gente passou lá naquele parquinho. <risos> ai, aquela foi muito nossa, boa! Ai, era as duas travestis, 11 horas da noite, brincando no parquinho lá. É, brinquedo de queria É, é balanços, uns roda-roda, gente gritando lá. Ai, daqui a pouco vai baixar a polícia achar que alguém tá tendo ai, morrendo. Ai, chorou. Ai, ai é... gente, foi muito dramático. Foi lindo aquele dia. Foi lindo. Foi lindo, nossa. gente. Foi um impacto. Nossa, que isso não teve, assim, uma coisa… Não, ela se impactou com a minha beleza, né, gente. É. Beleza, eloquência, a minha energia natural que atrai as pessoas, os olhares das pessoas. Ela é gostosa, gente. Ela é gostosa. Ah, é. Ela despertou, talvez, a minha… Ai, um outro lado da minha sexualidade. Uh! Eita, meu Deus! Ai… Já eu? A primeira vez que eu vi a Briana foi na Parada do Orgulho LGBT. Foi. E, gente, assim, eu tenho um contato com a Briana, que é um contato que sempre foi mais íntimo, especialmente por eu editar os vídeos dela. Sim, com certeza. Então, tipo assim, eu já sabia muito o que esperar, porque eu via a Briana nos vídeos. Sendo feitos os vídeos na internet. Sabia tudo o background. E, back, e o back também. O backstage, o back tudo, a verdade, os que é editado, entendeu? A cuff já sabia de tudo! A expectativa <risos> dela já não tava muito alta, entendeu, gente? Muito pelo contrário! Sim, quando você entendeu? me viu, eu tava com o cabelo lisíssimo. Tava. Totalmente enorme. liso, enorme. Pegava aqui, sei lá onde, na minha virilha, gente. Era muito e você grande. ainda não tinha os seus filhos, Não né? tinha, meu filho eu não tinha minhas crianças! Não, não, não. Eu fiz minhas crianças depois que eu voltei pro Brasil da... De Los Angeles. Foi disso, da Suíça. Ah, é? É, que ai. eu fui te ver, depois eu fui pra Suíça, e depois, ah, depois da Suíça depois, que eu é. fiz as minhas cirurgias. E foi depois, tipo, foi no mesmo ano. Foi, foi no mesmo ano. No mesmo Aliás, ano, fala a verdade. Você colocou porque você pegou nos meus peitos e falou assim, Ah, Ai, eu não sei de nada isso ah, aí. Que ah, isso, gatinha. Vai dizer que é mentira. Ai, cara. gente, ela me prometeu que ia mandar uma prótese de linhaça e não mandou. Ai, eu já. tive que usar uma, sabe, comum mesmo. É porque eu tava procurando uma garota propaganda A tá altura, entendeu? A e altura a eu tenho. Candy, a Mandy Candy, ela já tinha prótese dela, então tipo… Aproveitasse dizer. agora que ela ia tirar. Ah, pra colocar é. uma de linhaça, pelo menos. Ah, mas deu um problema na Anvisa agora. Iiii. Iiii. Iiii. Não, Não, não, não, mas não, não é nem culpa, não é nem culpa... É porque, assim, o, é, o Ibama trocou por um pessoal que não liga pra, pro meio ambiente. Que vai contra o meio ambiente. Então, é, eles não aceitam a prótese de Isso linhaça. Isso é Não, não linhaça. Ah! Olha, ah. eu sei que... Eu tinha boas expectativas de vocês, mas vocês me surpreenderam positivamente. Quando eu conheci vocês, a Isa, eu acho que pra mim, o ponto principal é que eu acho que ela é muito mais bonita pessoalmente. Quando a gente tiver um encontro garotão, quando a pandemia passar, todo mundo vai ficar, meu Deus, Isa, você é tão bonita. É Assim, quando a Isa sair do iPhone 7 e tiver uma qualidade maior na câmera dela, quem sabe vocês vejam a beleza dela. Ai, que é isso, Esse upgrade tem que falar. É. Ai, gente, eu cuido da minha amiga que ainda tem iPhone 7, bem pra é, é. Então me paga um, um novo, amiga. Eu não, gata. Você paga e trabalha, tá? Ai, não! Olha, é uma coisa que me impressionou de conhecendo a Briana pessoalmente hum. foi que, tipo assim, ela foi muito exatamente igual ao que eu conheci ela na internet. Foi muito boa essa surpresa. surpresa, tipo, isso não foi uma surpresa, mas foi muito bom saber disso. Tipo, mas, quem eu você... sou na internet ou sou na vida real? É, você é a mesma. Uma pessoa, ah, que sabe? Bom. É, tipo tipo sei... assim, eu conheço que você tem um lado mais apresentador. Só que continua sendo Briana, sabe? Hum. Não, é um, não é uma outra pessoa. Ah, é não uma... é um personagem, né? Briana que é um não personagem. é um personagem. É... E é doido porque a gente que cria conteúdo, às vezes a gente se perde um Sim. pouco, sabe? E é Sim. legal ter esse tipo de, de reafirmação positiva de que, não, beleza, é, tá tranquilo. Tô conseguindo. É, transpassar realmente eu a É verdadeiramente quem claro. eu sou, sabe? Porque eu acho que é uma, é uma questão especial Quando você produz conteúdo na internet De você ficar, ah, será que eu tô sendo verdadeiro? O que significa Sim. ser isso ou não? E é, é muito bom E é difícil as pessoas conseguirem ser tipo, genuínas Se expressar genuinamente Na internet, conseguir compartilhar isso com as pessoas Mas acho que no meu caso é experiência <risos> né, Olha, realmente uh. A altura me surpreendeu bastante a altura. Eu sabia ah. que ela era alta Só que ah. eu acho que eu nunca tinha conhecido a uma pessoa tão alta quanto a Briana. Eu sou muito ah, alta. Tem, gente. gente. E aí ah, assim, acho... olhar pra Briana tem que realmente inclinar hum. o meu queixinho assim. Por isso você acima. gosta de me sentar? Sempre chegando no lugar, porque aí eu fico na altura Minha das, das altura pessoas. Das é. pessoas né? hum. Agora uma coisa que me surpreendeu muito, e tem fotos, imagens em vídeo pra provar, okay. é que a Briana tem uma bunda. Ah. Ah. <risos> Nossa, agora você falou uma coisa. Que é verdade. A bunda da Brianna. Impressiona. Legal, é que fa fala-se fala muito dos peitos, da Brianna, da altura. Os... Mas não se fala o suficiente não, do não, bundão. Não. É porque ela sempre tá sentadinha na cadeirinha. Então... tá obrigada, gente. É realmente é um dos <risos> pontos fortes mesmo, eu agradeço <risos> por isso. A gente tinha comitiva de trás, né, bem recheada, agora temos a comitiva de frente, também estamos equilibrados. Porque tem que ter um equilíbrio na Sim, vida. sem você né? sempre de novo. Não, Olha, gente, eu vou falar um negócio que é muito bizarro. A minha, a minha fisioterapeuta, que a gente faz pilates junto, ela descobriu que o meu ponto de equilíbrio é mais na ponta do pé. E eu acho que isso que acontecia, porque quando eu ficava no calcanhar, a bunda desequilibrava. Sério? Entendeu? De tão grande lindo. que é a minha bunda, entendeu, Nossa, gente? É que... Eu tô reaprendendo a achar meu ponto de equilíbrio no pilates, pra vocês terem noção. E agora eu só consigo isso porque eu tenho meu peitão. Porque senão antes eu tombava. Ah, o peito balanceou com a bunda. a bunda, puxa é, é, pra trás, peito pra frente, aí ó. Entendi, faz uma um coisa, é, coisa É, por isso que eu aumentar meu peito pra ficar ah. ainda melhor assim. Ah, aí que entra o terceiro. É exatamente, Ai, gente. Entendeu? para vai ter ser um... onde aqui? eu não sei. Um... Embaixo, Não, assim, meu plano é o mesmo ter... lateral, entendeu? Lateral. Colocar mais um lateral bem apertado. E mais for... dois pequenos, assim? Acho que não, vai ficar… É muito porque é se for um lateral, não vai ficar assimétrico? Como assim, um lateral? Ué, porque se você colocar só em um lado... Não, vai ai. vir dois aqui e um no meio. Entendeu? Mas ele vai ter que adicionar um no meio, A então. gente vai refazer, sim, todo. Ah, vai refazer tudo. Vai refazer tudo, entendeu? Vai vir meu terceiro peito, sim. É com, uma proposta. Com fé, né, gente? Continue engajando minhas publis, por favor. Briana que não binária, nem os peitos são binários. Nem os peitos é, são é, binários. É né? é dois é. é muito binário, gente. Dois peitos, quem... Ou é um, ou é três. Ou é cinco, mas não pode. Cinco peitos, na sou <risos> cadela agora, né? Puta que varia. Eu tô, tô dando cria, gente, aqui, ó. Só os peitinhos é, da nossa. nossa, daria muito certo aqui, ó. Um, dois, três. Quatro. Ah! ai eu cinco aqui em cima. Um cinco aqui em cima, é. né? O gobol. É que... O bom aqui é vira uma mofadinha. Assim, você está cansado? É. Não, vai ser muito bom no aeroporto, né? Pra Deus é. só. Um... Ai, gente, eu afirmo, é bom de deitar. Ai, ai. que delícia, meu Deus. Aliás, eu não peguei. Pega aí um pouquinho. Aperta aqui pra você ver. Olha, tá o gostoso. Peitão, tá macio, né? Tá macio. Tá macio, tá gente. Tá macio. Aqui é o sutiã, né? É, Isabel Brandão. A prova Under... de balas. A tem prova de balas. segurar, né? Precisa, amiga. Aqui Entendi. é tudo aço. Aqui tem uma barrinha de aço, porque você forçada. Entendi. Isso não é TÁ! Explode, <risos> Estou, né? entendeu? É difícil. Ah, oh. O, os peitos da Briana, Basgamos esse zíper, zíper. aqui, ele sofre, viu? Ele é, o, sofre. Ele é o meio ah, da camisa da Briana. O zíper sofre, o zíper não binário! Ele tá todo estuigado. <risos> <risos> Ai, é o meu jeitinho, gente. Mas ter peitão não é fácil, viu? É cansativo, é. sinceramente. Precisamos é de fácil. representatividade. E eu cheguei com ela, Exatamente. Tá Exatamente. Todo dia, uma minoria nova entra, gente. Palmas ah, pra mim, obrigada. Minoria das Peixudas, representatividade, estamos uh! juntos. Nem vou... Nem corta esse meu braço aí, porque já vão falar que eu tô fazendo os símbolos na internet, né? Não pode. Ó, estou representando as peitudas entendeu? Com esse monumento. É um monumento público, eu Ai, diria, gente. porque é impossível não ver, <risos> entendeu? Entendi. Entende? Então, acho que temos aqui um monumento público, as peitudas Aproveitem. Ah, é perfeito, gente. Estamos chegando no final? Estamos chegando Estamos. no final, gente. Muito. É. É. Hum. E a gente precisa rapidamente, né, que você chame o quadro. Eu não sei. Eu, eu acho que tem que chamar um pouquinho mais. Ah, eu não vou chamar, não. Isa! <risos> cadê o quadro? Ai, tá bom. Briana tem que chamar também. Ai, cadê o, Traga o quadro? Vai, Traga. Isabel Brandão. Gente, vai, vamos lá. Ai, eu vou segurar minha taça pra não explodir. É o... <risos> Esse é o Carol! Capacidade vocal, gente, é uma gar garganta profunda. <risos> <risos> o garofã de hoje é o. Vamos juntos, gente! Multicolorido, Multicolorido cérebro! Um beijo, uh! uh! gente! Meu amor. <risos> Isso não é um presentão, é. A gente tá numa sincronia, né? É. Eu acho que é um ano de experiência de garotrans, gente. Então, vai lá engajar nos Instagram, estamos no Twitter, estamos, vamos vir pro TikTok também agora. E TikTok, TikTok, gente. Vai lá engajar nossos nosso TikToks pessoais e nosso TikTok garotrans. Por favor, bora seguir a gente e continuar. Fazendo que teríamos muito mais episódios pra gente poder voltar a se encontrar novamente. Sim, com né? certeza que custa dinheiro se encontrar. É verdade, é, gente. É o é que eu diga. É. Principalmente. A mamacita <risos> que fica nome. Patrocinadora. Patrocinadora esse encontro. <risos> garotrans, patrocinador mas, mas valeu tudo, comida. gente valeu é, tudo. foi tudo, foi tudo ai, de verdade gente, aquele chocolate eu hum, gostou hum, do chocolatinho? É ai, que sabor <risos> que delícia japonês, chegou aqui com japonês comidinha é. nossa, deliciosa tem comidas ali que eu comi, que eu nunca tinha comido na vida ai, porque... ó, tá vendo? aquele beijinho é. grego que horror! tchau, gente tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Ai, cega! Era comida, beijinho é. grego. Ai, beijinho <risos> grego.